Gostava que experimentasse uma coisa. Gostava que tentasse imaginar um mundo sem dinheiro. Um mundo que não utiliza nenhuma moeda. Sem bancos, sem salários, sem contas para pagar. O que vê? Deixe-me adivinhar. Talvez imagine toda a civilização a voltar a um estilo de vida primitivo. Vivendo com dificuldade da agricultura e da criação do gado. Tipo camponeses. Ou talvez imagine o colapso total da sociedade, sem leis nem ordem, em que as pessoas estão desesperadas ou demasiado preguiçosas para cultivarem o seu próprio alimento, roubando umas às outras e matando para sobreviver. Não parece um cenário muito agradável, pois não. Suponha que lhe digo que isso não aconteceria. Que, de facto, a decisão consciente de deixar de usar dinheiro tornaria as nossas vidas muito melhores do que são agora. na sua vida neste momento? Até que ponto é livre? Deve dinheiro a alguém ou a algum banco? Tem uma dívida de cartão de crédito ou hipoteca, talvez? Não pode simplesmente ignorar estas coisas, pois não. Se não pagar, poderá acabar por perder a sua casa ou até ir parar à cadeia. E o seu emprego? Se tem um emprego que adora, é ótimo. Mas a maioria das pessoas trabalha por obrigação. Tem que trabalhar para pagar as contas. Se não trabalhar, cortem a luz, desligam-lhe a água e o telefone, não pode comprar comida, etc. Então, você não é assim tão livre, pois não? Como a maioria das pessoas, provavelmente acha que isto é apenas um facto da vida. Tem que trabalhar para ter dinheiro para viver, tal como os seus pais fizeram. Deixe-me dizer-lhe que isto não é mais um facto da vida. Deixe-me explicar porquê. Antes de mais, tenha em mente que não precisamos realmente de dinheiro. Apenas precisamos das coisas que o dinheiro compra, como comida, roupas, uma casa, eletricidade, telefone, computador, etc. O dinheiro em si é um intermediário, que por si só é inútil e só causa miséria a quem não o tem. Com a tecnologia de hoje, quase tudo o que produzimos é fabricado por máquinas e computadores. De facto, esta é a principal razão por existe desemprego em todo o lado. As máquinas estão a ficar com os nossos empregos. Mas se pararmos para pensar nisso, está é, de facto uma coisa boa. A tecnologia libertou-nos por completo do trabalho duro. Isto é algo que devemos comemorar. Então, se não precisamos de pessoas para produzir as coisas que consumimos, podemos deduzir que produzir estas coisas é fácil. E se produzir estas coisas é fácil, então não há nenhuma razão para que não o façamos para toda a gente. E não só para aqueles que podem pagar. Neste momento, a nossa economia só trata da transação de dinheiro e não tem nada a ver com suprir as nossas necessidades. Não faz sentido. A única restrição em produzir o que precisamos deve ser aquilo que é fisicamente possível e não o que é possível pagar. Acredita ou não, o nosso planeta tem recursos de sobra para sustentar toda a gente. A única escassez que há, ao que parece, é dinheiro. Então, por que não tornar tudo gratuito? Esquecer o dinheiro por completo? Por que não? É o nosso mundo, podemos fazer as nossas próprias regras. A única coisa que o dinheiro cria é desigualdade. Um sistema de valores para a humanidade que decide quem ganha o quê. Pela primeira vez na história, a tecnologia permite-nos acabar com esta noção de ter e não ter. E isso é só o começo. Tornar o nosso mundo livre, libertaria por completo o nosso potencial técnico. Permitiria o uso de fontes de energia limpa, traria conhecimento e prosperidade significativos para todo o mundo e até por um fim às guerras e injustiças para sempre. Imagina, alimentos produzidos com os mais altos padrões de qualidade e oferta abundante, maiores e melhores hospitais e escolas sem problemas de orçamento, energias limpas e comunicações disponíveis para todos, exploração espacial, cidades submarinas, quem sabe? Retira o custo e o único limite é a nossa imaginação e as matérias-primas necessárias para fazermos o que quisermos. Na sociedade de hoje, basicamente, se não tiver dinheiro, Morre. Isto não é apenas errado, é completamente imoral. Porque é desnecessário. Há um outro caminho. Um novo caminho. Um mundo livre, sem dinheiro, onde tudo é gratuito. Onde você é livre. Onde podemos prever para todos e finalmente ver o fim da fome e da miséria. Onde a sociedade é tão justa quanto possível onde a tecnologia, sem o impedimento do custo, é tão avançada que nem nos reconheceríamos a nós mesmos. E isso é tudo possível agora, se assim o escolhermos. O Tratado do Mundo Livre é um simples documento que define dez princípios fundamentais nos quais será assenta esta nova sociedade. Estes princípios não são regras nem leis, são apenas declarações de bom senso para o bem comum e para a sobrevivência, nossa e do planeta. Uma sociedade fiel a estes princípios acabará por não necessitar de leis. Ao assinar o Tratado do Mundo Livre, você está apenas a dizer Sim, por favor. É um mundo mais justo e mais livre para todos. Por favor, assine hoje em freeworldcharter.org Muito obrigado.